Fala aí pessoal, então, vamos testar o um mouse aqui um no editivo na Smurf D2, safe, tá config na tela, só bora mm